Olá amigos e amigas, hoje eu vou demonstrar como montar o mini livro através do primeiro modelo de oficina virtual autônoma. Inicialmente você pega a primeira tira, a segunda, a terceira, a quarta, une tudo e depois utiliza o grampeador elétrico. Aí é só dobrar. O mini livro está pronto em menos de 10 segundos. Então vamos montar mais um. Pega a primeira tira, a segunda tira, a terceira tira e quarta tira. Una tudo. E grampei. Pronto. Só virar novamente. E montar mais um. Pronto, aqui você poderá ver como queremos demonstrar. Obrigado e até a próxima.